agora e ative o sininho de notificações para receber as novidades em primeira mão. Agora que você já sabe como fazer parte da nossa comunidade, vamos ao conteúdo. Demival Saviani é um filósofo brasileiro que dedicou a maior parte da sua carreira para produzir e defender o que chamou de pedagogia histórico-crítica. Ao lado de Enísio Teixeira e Paulo Freire, ele está no hall dos três maiores e mais importantes filósofos e educadores brasileiros. Saviani, apesar de não ser mais um menino, continua a produzir conhecimento sobre educação. Ele versa sobre a sua proposta pedagógica e explica o seguinte. Para a pedagogia histórico-crítica, educação é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. E dos homens a gente vai ler de homens e mulheres. A educação como material e a humanização como reconhecimento da produção histórica e cultural incluem a ciência. Por isso, Saviani defende que a pedagogia histórico-crítica é capaz de promover a crítica de se conhecer como um ser humano e transformar o mundo à sua volta por meio do conhecimento. Com relação às práticas educativas, as crianças precisam aprender sobre os conteúdos e nas palavras de Saviane ele diz o seguinte. Aí está o conteúdo fundamental da escola elementar. Ler, escrever, contar os rudimentos das ciências naturais e das ciências sociais, da história e da geografia. A escola em Saviane tem uma função importantíssima de ensinar o que foi produzido social, histórica e cientificamente pela humanidade ao longo do tempo que essa humanidade passou a se comunicar e registrar sua existência.